Vocês, quem me assistiu minha live, viu eu falando assim ó, não cancele o cartão do Inter. Eu não falei isso? Falei ou não falei? Não cancele o cartão do Inter. Eu não falei isso? Não é porque vai ter só seis acessos que você vai cancelar, porque o cartão do Inter, mesmo com seis acessos, ele continua sendo melhor que muitos outros cartões que tem no mercado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como vocês sabem, o Inter ele tem aí no seu portfólio a, a essência de não cobrar anuidade dos seus clientes. Então o Inter tem o quê? Você pega lá o, o banco Inter é, Gold, o Inter Platinum, o Inter Black e o Black e o Win, e o Inter ele acaba não cobrando anuidade dos seus clientes, que são voltados para o banco digital. E, como todos sabem, quando o banco lançou, o programa de, de cartão, né? ele veio com o Cabal, depois do Cabal ele trouxe o um cartão simples, Standard, Mastercard, depois ele mudou, trouxe o Gold, o Platinum e o Black, depois vieram o Black Win, né? o Gold 0.25% de cashback, o Platinum 0.50%, o Black 1% e o Black Win 1.25%. Né? Quando lançou o Super App do Inter, nós fomos convidados para ir lá em Belo Horizonte no lançamento do, do Super App e assim eu fui. E uma das perguntas que nós fizemos para o presidente do Inter é se eles lançariam o, o cartão com pontos. Naquele momento, o presidente do Inter falou o seguinte, nós não temos interesse em colocar pontos em nossos cartões. Os nossos clientes preferem cashback. Quando ele falou aquilo, eu já sabia que era uma sacada mentirosa, porque todos os bancos que falam que o cliente quer cashback é mentira. Porque se nós somos a maioria que queremos pontos, como pode ter um gato pingado falando que é cashback? Concorda comigo? Então não é possível que exista essas pesquisas que eles falam que faz é, verdadeiramente clara para que eu nunca recebi uma pesquisa, nunca nenhum banco me chamou para perguntar o que eu queria, né? Então é, se você perguntar para todos os brasileiros, eles querem pontos os clientes do Nubank querem pontos tanto que a Francis, a, aquela Cristina Junqueira foi lá no podcast e falou que pontos demoraria 20 anos para pegar uma máquina de café então se ela tocou um no assunto é porque os clientes deles querem pontos, mas eles sabem que pontos dá prejuízo ou terá um árduo trabalho para o banco para o banco manter isso então o que acontece é... quando o cara fala assim é, eu prefiro é, cashback e não prefiro pontos, é, a pessoa não tem conhecimento. Porque ele sabe que pontos valem mais que cashback. Cashback não dobra, pontos dobra. Enquanto tiver pessoas que usam cashback da forma que está sendo usado, os bancos adoram, eles batem palma, eles querem isso. Porque para os clientes que usam cashback, o banco é muito maravilhoso. Porque eles não vão fazer um trabalho de dobrar o cashback. O cara ganhar 5 reais é 5 reais e acabou. Se o cara ganhar 50 mil pontos, os 50 mil pontos virar mil pontos. Né? Então, logicamente, que quem pede cashback é aquilo ali e acabou. Tá errado? Não. Tem, tem público para todos, mas não é a maioria. Né? E aí o banco ele acabou é, transformando, o, o banco acabou transformando o, o cartão dele o Inter em in, momentos in, de Sala VIP. E aí o Banco Inter pegou e para ganhar o mercado que ele sempre teve o cartão Black limitado a Sala VIP do Lounge Key, ele não tinha tantos clientes que usavam e sabiam disso. Então o banco dava acesso ilimitado para todo mundo no um Lounge Key com quatro cartões adicionais, porque ninguém usava. Aquela época ninguém usava o cartão Sala VIP, né? E aí nem cashback tinha. E aí o banco veio com Sala VIP veio com cashback e de repente explode o mercado de eh, acesso às salas VIPs pelo Banco Inter, cartões adicionais sendo emitidos a rodo, né? sem anuidade, então, bancando quatro, o acesso ilimitado ao Lounge aqui Quem que não queria um cartão como esse? Todo mundo queria. Aí o banco começou a fazer campanhas, fez campanhas, aquelas campanhas Interweek, que te daria um cartão ilimitado no Lounge Key, que é o meu caso, com quatro adicionais grátis. Interpontos, que o cliente batia uma meta de pontos e ganhava o cartão, né? E tinha jogadas de investimentos, o cara podia fazer um milhão de investimentos, pegava o Interwin com 1.25 de cashback, pegava o Black com 250 mil reais de investimento. Né? Mas desde o início, o banco Inter nunca cobrou anuidade. Desde sempre, o Inter nunca cobrou anuidade dos cartões, nunca cobrou por taxas é, é, da conta corrente, ou seja, o cliente tem zerado a sua conta corrente, é quando ele vê o extrato, ele não vê taxas, ele não vê tarifa não vê nada. Né? Só que o Inter também fazia, no cartão deles, um, ser um cartão atrativo. Porque o cartão dele é unidade, spread 1%, fora do Brasil, e dólar comercial. Do nada, o banco vem, sobe para 2% o spread, dólar comercial, sem anuidade. E agora, o cartão é, é sem anuidade o spread é 4%, equipara aos grandes bancos digitais, como o C6 Bank, Nink, é, BMG, é, Banco Next, e traz o dólar comercial consigo junto aos cartões. Só que o Banco Inter, como os outros bancos também, é, na PJ, geralmente eles não dão aquela sinergia para o empresário usar o PJ para ganhar retorno. Então, alguns cartões do Bradesco não pontuam. Alguns cartões da caixa pontuam, mas pontuam ruim. Do Itaú pontuou um ponto né, a cada dólar. Só que o Itaú é o Itaú. Né? O Inter é o Inter. E aí o Inter ele inova mais uma vez. Ele começa a perceber que o mercado de cashback não é tudo isso que é falado por falácias. E observa que o cliente dele quer pontos e não quer cashback. Tanto que o Inter, quando liberar esse programa, ele vai ver uma quantidade de clientes que pegariam o cashback e aplicariam na conta corrente, vai pegar os pontos e vão transferir por milhas. Porque o Inter, querendo ou não, quando uma companhia aérea fazer uma promoção, transfira os pontos dos seus cartões para mim, eu te dobro os pontos. Isso vai acontecer com a Azul, vai acontecer com a Smiles, 30%, 40% na Latam. O Inter não terá como escapar. Ou seja, se o cara pega os pontos, joga para Smiles, dobra, pega os pontos, joga para a Latam, 30% a mais, joga para Azul e dobra, ele tira os, os cashback que ele tinha disponível com o cliente para fazer um investimento ou usar na conta corrente e transfere para o programa de fidelidade isso vai acontecer demais, né? Eu sou um que se eu usar o cartão do Inter, eu vou transferir meus pontos para Smiles e para Latam, né? Então, o, o Inter, ele entendeu que os seus concorrentes, C6 Bank, que é o principal, porque o Bank que tá para lá, né, De Bagdá. O, o Inter, ele ele é um, é um tem um cartão que é cara, vocês, quem me assistiu minha live,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 vai pagar 4% de spread e o app de 538. Quem usar o cartão Visa Inquinte do Bradesco, do Santander, do Itaú, vai pagar, do Safra, 6% do spread praticado, o comercial mais caro no fechamento e anuidade do cartão. Se você pegar o Inter, ele tem 6 acessos ao lounge de Equipe, para os clientes que não têm investimento. 6 acessos do Inter é maior que os 4 acessos do Cicobi que lançou agora. Seis acessos do Inter é maior que o BTG, mais Black. Seis acessos do Inter é melhor que os quatro da XP ou 2 da XP. Seis acessos do Inter é melhor que o original. Melhor que o Safra. Melhor que o Decoval. Melhor que o Uniclass do Itaú. Melhor que o Nubank. Melhor que o C6 Bank. Melhor que o Bradesco Visinfint Melhor que a Caixa Visinfint Melhor que o Itaú, o Personal IT Black e Infinity, que dá dois acessos. Então, eu estou falando para vocês que existem é, cartões que são inferiores ao Inter, né? no quesito salavip. E o que, que o Inter fez? Começa a fazer o teste beta com os cartões com pontos. E aí o Inter faz o que? Ele coloca no seu portfólio o cliente ter o desejo de transferir os pontos para para os parceiros ou ganhar cashback então o que acontece o Inter pega ele ele dá a opção para o cliente e vai dar tá gente ainda não entrou ele Joaquim tá lá embaixo olhando <risos> e aí Joquinha também então o que acontece o Inter ele entra no jogo novamente até então eu via que o Inter tava se perdendo porque sala VIP ilimitado ele tira porque é igual criança né você dá um pirulito para uma criança e você tira o pneu da criança, o que acontece? A criança é igual eu. Me dá um cafezinho, toma o meu café de mim. O que eu passo aqui? Eu viro o café. Dá... Assim, o Inter, ele deu o quê? Doce para as crianças, que era nós, sei lá, VIP limitado, e vem e tira da gente. Tira da gente. O Inter cometeu todos os erros. Agora o que o Inter faz? O Inter coloca agora pontos para os clientes.